Primeiro da boa noite a todas e a todos que estão aqui com a gente, agradecer mais uma vez é, o Moisés pelo, pelo convite e me apresentar rapidamente, né? eu já, já falei algumas coisas na conversa anterior, mas meu nome é Alessandro Fromer Piazzi, né? eu sou fisiologista do exercício e tenho experiência aí em algumas, alguns times de, de futebol, algumas é, com atletas internacionais também, e tenho algumas experiências aí que eu passei por exemplo, eu fui fisiologista do Palmeiras, da seleção brasileira, eu fui é, instrutor da CBF Academy, que é a, a escola de treinadores de futebol, do futebol brasileiro também. Fiz minha formação aí, rodei um pouco o mundo dentro da minha formação, porque eu sempre gostei de coisas novas, sempre gostei de novidade, eu nunca fui daquele de contentar com aquilo que estava fácil, eu sempre fui, vamos ver o que, que tem de difícil, o que, que ninguém faz e eu sempre tive essa característica de fazer, de querer né, estar tá onde as pessoas ainda não estão. E Então isso me abriu muito, muito a mente, muitos caminhos também e hoje estou é, focado bastante no, no trabalho com os olhos essenciais e a gente presta bastante consultoria para equipes para atletas olímpicos, para equipes de futebol, de basquete, de vôlei, várias aqui, depois a gente vai, vai ver algumas coisas aqui também, tá? E deixar de novo à disposição, qualquer dúvida que tiver, escreve aqui no chat, depois a gente, a gente, a gente vai tirando todas as dúvidas. E o que, que a gente vai ver hoje, tá? Uh, imagino que a maioria de vocês já conhece, já conhece os olhos essenciais, mas nós temos muitas pessoas aqui, principalmente no YouTube, aqui no Zoom, que talvez não conheçam, não tenham ainda tido contato com os óleos essenciais. Então, vou falar muito rapidamente, uma introdução bem rápida de óleos essenciais, é falar sobre os óleos essenciais do esporte, qual que é o efeito no desempenho, né, na, o efeito agudo e crônico, que a gente vai falar o que, que é, e também qual é o efeito do óleo essencial na recuperação dos atletas, e também na qualidade do sono. E no final, deixei para o final alguns segredos aqui, algumas dicas aqui, que a gente vai passar protocolos é, específicos né, para algumas modalidades, para alguns esportes. E no final a gente vai tirando dúvidas, tá certo? Moisés, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos! Bora lá, entre YouTube e Zoom já está 650 pessoas. Ah, maravilha, que legal, que legal. Maravilha. Então vamos rapidamente, né? só contextualizar para quem não, não conhece ainda os óleos essenciais, o que, que são os óleos essenciais? Então eles são compostos voláteis, altamente concentrados, isso é que é importante a gente entender quando fala altamente concentrados, que são encontrados em várias regiões das plantas, pode ser em raiz, em casca, em sementes, nas flores e até em outras áreas da planta também. E por que, que as plantas produzem óleos essenciais? Tudo na natureza existe um motivo, né? A planta não vai produzir óleo essencial se ela não precisar. Então, pri primeira coisa, para fornecer o aroma, né? um dos aspectos é para fornecer o aroma para a planta, e isso tem uma relação muito grande com polinização. Então, a planta atrai animais para que eles possam polinizar e fazer a reprodução das plantas. E isso tem uma relação muito grande que a gente vai ver com o nosso... Né? A, a nossa questão emocional. Então, a planta produz o óleo para dar um certo equilíbrio, motivação e, e vontade do animal, né, ele se aproximar da planta. Então, isso tem toda a relação com o nosso sistema emocional, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E também proteção. Proteger a planta contra insetos, fungos, bactérias, condições ambientais adversas, como, por exemplo, o frio, o calor. Então, dependendo de onde a planta está, ela vai se desenvolver e vai se proteger daquela condição ambiental. E aqui, como uma curiosidade, né, quem está com o celular em pé, se puder virar o celular de lado, a imagem fica bem, fica maior, fica mais fácil, porque essa, essa imagem aqui está um pouco pequena. É, essa folha aqui é uma folha de hortelã, né, hortelã-pimenta, e quando a gente coloca essa folha no microscópio e aumenta ela várias vezes, aqui é... São essas bolsas brancas aqui, que a gente chama de vesículas, que é onde a planta produz o óleo essencial. Então, quando você vê uma planta de hortelã e você sente o aroma, você sente um cheiro relativamente né, forte. Agora, se você pega essa planta, essa folha e amassa, você sente que aquele cheiro fica muito mais intenso. Por quê? Porque a gente estoura essas bolsas de óleo essencial e aí sente aquele cheiro muito mais intenso. E aí, através de todo um sistema de destilação, etc., é arrastado esse óleo essencial e aí depois ele é engarrafado né, num vidrinho que fica muito mais prático da gente usar. A gente não precisa usar a planta direto, a gente usa o óleo essencial que fica muito mais prático. E existem três formas principais de uso. Tá? Isso também é importante quando a gente for falar com atletas ou praticantes de atividade física, que é o uso aromático tópico e a ingestão, tem certos óleos que a gente pode ingerir também. Vocês vão ver que alguns estudos mostram os óleos é, usados é, por ingestão. Não sei se vocês estão conseguindo ver nessa imagem, é, quando a gente, essa aqui é, esse aqui é o nariz, tá? Essa aqui é como se fosse o rosto cortado no meio, assim uma imagem dele cortado no meio. Aqui é o nariz, deixa eu parar a imagem aqui, um pouquinho só para explicar essa parte, aqui é o nariz, aqui é a boca, e dentro da cavidade nasal, né, dentro do espaço do nariz, tem uma série de receptores que chamam bulbo olfativo. O bulbo olfativo, ele vai receber essas moléculas de óleo essencial, esses compostos, e vai receber um estímulo químico, né? e ele vai mandar um estímulo diretamente, ele está conectado com o sistema límbico, que é o sistema das emoções, por isso que quando a gente usa um óleo essencial de forma aromática, a gente inala um óleo essencial, o efeito é tão rápido. Às vezes você vê uma pessoa, um atleta que está agitado demais, está muito, você inala o óleo essencial já dá aquela acalmada. Ou alguém que está sem ânimo, sem motivação, inala o um óleo essencial em termos de minutos, às vezes segundos, você já vê um efeito de melhorar a motivação, de melhorar a alegria. Por causa disso porque essa conexão é muito rápida com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, essa é uma forma aromática que a gente usa bastante para parte emocional, foco, concentração e assim por diante. Existe o uso tópico, né? que é você passar na pele realmente, aquele exemplo que eu dei no começo, de, que eu passei no pescoço, deu um alívio imediato. E o que, que é legal do uso tópico? O que, que é muito interessante? É que, além de ter um efeito local, então, por exemplo, você está com desconforto muscular ou vai... É, precisa recuperar rapidamente a musculatura de um atleta para uma competição, você vai passar localmente e vai ter aquele benefício local, naquela região. Só que outra coisa que é muito interessante aqui, é está vendo a pele, os que a gente chama os compostos do óleo essencial, eles são muito pequenos. Então, eles são muito facilmente absorvidos pela pele e eles caem na corrente sanguínea. Então, além de beneficiar aquela região, você ainda vai beneficiar todos os outros órgãos, né? todos os tecidos do seu corpo com aquele óleo essencial. Então, uma das formas de uso tópico pode ser para um objetivo local ou, de repente, usar nas solas dos pés para ter um benefício sistêmico no corpo todo. E também o uso interno ou ingestão do óleo essencial, que normalmente ele é absorvido pelo intestino ou por outros órgãos do sistema digestório, você ingere, já vai sendo absorvido desde o início aí, mas ele predominantemente no intestino, e ele é metabolizado no fígado, tá? e nem todos, importante, nem todos os óleos essenciais podem ser usados internamente. Isso é muito importante a gente entender, é, como não são todas as plantas que podem ser ingeridas, não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos. E também, quando você, a procedência desse óleo essencial, mesmo que seja uma planta que possa ser ingerida, é importante você saber que o óleo essencial é puro, é testado, e não tem nenhum aditivo, nenhum composto sintético, porque, de senão em vez dele fazer bem para você, ele vai acabar fazendo mal. E uma comparação entre as três formas de uso principal, né? Então, o uso, a ingestão, o uso oral é um uso onde você tem uma absorção. Isso aqui eu estou falando no geral, tá? Pode ter diferenças entre óleos, pode ter diferença entre organismos, e diferença também a forma como você está usando cada, cada forma de uso. Mas no geral, quando você ingere um óleo essencial, ele tem uma absorção muito rápida, ele fica disponível muito rápido no corpo, mas também ele é eliminado muito mais rápido. Quando você usa topicamente, ele demora um pouquinho mais para entrar na corrente sanguínea, e depois ele é eliminado um pouquinho mais lentamente. E uso aromático, e, por exemplo, deixar um difusor ligado, você absorve e elimina esse óleo de uma forma praticamente igual. Então, você pode usar constantemente aqui o óleo de forma aromática, por exemplo, você vai dormir, usar aí seis, oito horas durante todo o sono. Tá? Então, isso só para entender um pouco a diferença das três formas de uso. Hoje não é, não é uma, o objetivo não é entrar nesses detalhes, mas é só para a gente saber que existem três formas de uso. E outra coisa importante é, quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de um composto natural. Tá? O composto natural ele tem várias coisinhas, é diferente do composto sintético. Se você busca um composto sintético, algo sintético, ele vai ter um elemento, Normalmente, né, um elemento que vai fazer o efeito dele e normalmente aquele elemento pode até ser prejudicial, porque o seu corpo estranha, ele acha que é alguma coisa é estranha. Na natureza, os óleos essenciais, eles podem conter centenas de elementos, centenas. Mas existem aqueles que são predominantes. Então, por isso, de novo, que é importante que a fonte do óleo essencial seja de qualidade, tá? Passo número um, ele tem que conter aquilo que ele fala que tem. Então, se você quer um óleo, vou usar alguns termos aqui, que se o mentol, que é um composto que tem no óleo de, de hortelã, ele é importante para determinada situação, você tem que garantir que o seu óleo de hortelã tenha mentol. Porque tem muito óleo de hortelã que, de repente, nem mentol tem, ou tem mentol sintético, tudo, você não pode nem, nem chamar de óleo essencial. Então, é importante isso, tá? A gente saber que a gente está usando aquilo que a gente quer para ter o efeito que a gente quer. Esse aqui é um óleo de copaíba, ele é rico num composto que a gente vai falar depois, mas existem espécies de copaíba, vou chamar aqui beta-cariofileno, tá? a gente vê que tem uma concentração bem grande. Isso aqui é como se fosse a identidade do óleo essencial. Então aqui a gente vê que tem uma concentração bem grande, tá? um pico aqui. É... Quando você tem espécies de copaíba que nem beta-cariofileno tem, ou seja, imagina você estar tá querendo usar um óleo para ter bastante desse composto, e ele nem tem esse composto, ele só tem o mesmo nome, mas não tem aquele composto que você quer usar. Então, de novo, procedência é importante. E, de, e quando a gente vai falar de atletas, a gente tem que ter uma garantia muito grande, porque muitos produtos, isso acontecia muito com suplementos, eram contaminados e, é, e tinha aditivos de outras substâncias. E os atletas, são, eles passam por rigoroso controle Todo jogo, toda competição, etc. Então, eles não podem usar substâncias que são ilegais ou que não são permitidas naquela competição. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente está usando. Então, por exemplo, embaixo dos frascos, você tem o número do rótulo, tá vendo? Você entra com esse número do rótulo dentro de um site, que depois eu posso passar aqui, source depois se alguém puder escrever aqui. E você pega o teste desse óleo para ver a impressão digital daquele lote. Com isso, a gente tem muito mais segurança de passar para os atletas, passar para os médicos dos clubes, os médicos do atleta. Tá? Então, muito importante você saber. Quando a gente fala de óleo essencial, não é qualquer óleo essencial. É óleo essencial que tem essa cromatografia, que tenha essa qualidade específica. Até aí a gente falou de óleo essencial. Vamos falar agora um pouco sobre um conceito que, vocês vão ver que tem umas palavras estranhas aqui, que a gente usa na parte de biologia, de fisiologia, mas que nada mais é, a gente fala em outras palavras também, fica muito mais, é... a gente nem sabe por que inventam tanta palavra difícil, podia usar outras, por exemplo, homeostase. Homeostase é uma palavra muito importante, na verdade, ela significa equilíbrio, tá equilíbrio do corpo. O que, que significa esse equilíbrio? Nosso corpo ele está toda hora do mesmo jeito? Não. Ele tem que se manter estável, mas ele está num equilíbrio dinâmico. Né? A gente tem que manter determinados parâmetros, mas não pode fugir muito daquela, daquele parâmetro. Vamos dar um exemplo da temperatura. Tá? Temperatura. Aumentou a temperatura externa, ou você começou a fazer uma atividade física, o que, que vai acontecer? Só que a temperatura vai começar a subir, você vai começar a transpirar e começar a ficar vermelho. Por quê? Para trocar calor e perder calor para o ambiente, para tentar manter a sua temperatura relativamente estável. Então, é uma, um mecanismo que o nosso corpo tem para se manter estável. Senão, a nossa temperatura ia subir, subir, subir, e os órgãos iam parar de funcionar. Por outro lado, quando a temperatura baixa muito, fica muito frio, o que, que acontece? Você fica pálido, né? até as extremidades ficam roxas, né? porque o sangue fica bem no, no centro para guardar calor, e você, a gente começa a tremer. E a gente treme para quê? Para criar energia, para poder criar calor e para poder esquentar o corpo. Então, isso que a gente chama de homeostase, ou o equilíbrio dinâmico, que é a forma que o corpo tem de se reequilibrar, independente, a gente não pensa vou suar ou não pensa vou tremer, na verdade o corpo faz isso naturalmente. Tá? Existe um sistema no nosso corpo que é responsável por esse equilíbrio, esse sistema chama-se sistema endocannabinoide. É um sistema que vem sendo estudado relativamente há pouco tempo, apesar de já ter estudos aí de vários anos, várias décadas atrás, mas ele vem sendo estudado e esse sistema ele é composto por uma série de receptores né, que estão espalhados pelo nosso corpo e que vão ajudar todos os outros, os, os outros sistemas a funcionarem. Então vamos aqui. Então, aonde que o sistema endocannabinoide funciona? Ele vai ajudar no seu sistema respiratório, no seu sistema muscular, cardio, é, cardiovascular, no sistema digestório e assim por diante. Tá? Então, ele é como se ele ajudasse os outros sistemas a funcionarem bem. Nós produzimos substâncias que vão atuar. Esses aqui são receptores, como eu falei, eu vou falar um monte de palavra. Mas, uma palavra diferente, mas não, não precisa guardar essas palavras, é só para entender o funcionamento. Daqui a pouco diminui o, o número dessas palavras aqui. A gente produz substâncias naturalmente que vão ativar esses receptores. Tá? Então, nosso nosso corpo funciona muito bem. Só que com estresse físico, estresse emocional, poluição... É, baixa qualidade do sono, com a idade, com vários, produtos tóxicos que a gente usa no dia a dia, a gente vai diminuindo essa capacidade de produzir os nossos próprios produtos, nossas próprias substâncias que, são, que vão ativar esse sistema endocannabinoide. Que a gente chama, que a gente tem três principais, né? Um que é o endógeno, né? que é aquele que a gente produz. Existe um exocannabinoide que é o que Você usar essas substâncias de forma sintética e isso a gente conhece todos vocês conhecem aí todos os, ah, os pontos negativos né que existem de usar substâncias sintéticas e também existem os fitocannabinoides que são o que são plantas olha que que coisa legal né são plantas que produzem essas substâncias que vão ajudar o nosso corpo a se reequilibrar então, às vezes, a gente fica buscando coisa muito longe né? nas plantas, nos óleos essenciais, já tem praticamente tudo aí que a gente precisa. Tá? Então, é muito importante a gente saber isso. E uma dessas plantas, que é uma planta, inclusive, é, nativa do Brasil, da Amazônia, ela é a copaíba. É uma árvore aí de 30, 40 metros, da onde é extraído o óleo de copaíba. E o que, que o óleo de copaíba tem de tão interessante? Ele é muito rico numa substância que chama beta-cariofileno. O beta-cariofileno, que é uma dessas substâncias que eu falei, que são fitocanabinoides, ou seja, que vêm da natureza e vão se encaixar naquele receptor para ajudar o nosso corpo a funcionar de uma forma adequada. Eu acho que nessa animação ficou muita palavra, vamos ver aqui no, na, nesse vídeo aqui. Eu acho que vai dar para entender um pouquinho melhor como que é esse funcionamento. Então, como eu falei, esse sistema endocannabinoide, ele não está num lugar. São receptores que estão no corpo inteiro, várias regiões, no músculo, é, na, na parte circulatória, coração, todo, vários, vários tecidos. E aí, esse aqui é o beta carofileno aquela substância que tem muito na copaíba. O que, que ela faz? Ela se liga a esse receptor, que a gente chama de ser receptor CB2. Esse receptor vai mandar uma informação para dentro da célula, e essa informação vai parar lá no núcleo da célula e o núcleo da célula é onde a gente tem o nosso material genético que é o material que é onde a gente produz proteínas onde a gente produz é, enzimas e assim por diante então tá vendo como é como é rico isso né com uma planta a gente extrai a planta e ela vai atuar lá dentro do nosso material genético para mandar informações para que a gente possa é, produzir substâncias que vão fazer o nosso corpo funcionar de forma adequado, tá? Então aqui a gente falou, deixa eu dar um pausa aqui, e aqui a gente falou, eu vou parar um pouquinho de compartilhar só para dar um respiro nesse monte de, de palavra aqui, então a gente falou do equilíbrio do corpo, né? Como que o nosso corpo se reequilibra. Quando a gente fala de atletas de alto nível, é muito mais importante ainda esse equilíbrio, porque ele está submetido a cargas de treinamento, de viagem, carga emocional, carga de tudo, o tempo todo e é muito importante que ele consiga se recuperar da forma mais adequada possível. Certo? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a gente falou desse equilíbrio. Vamos falar agora sobre uma parte que é muito interessante, que isso aqui eu achei, assim, foi o que mais me chamou a atenção no início, que é o seguinte, a gente falou de equilíbrio, mas agora, o que, que acontece com a performance do atleta? Será que um atleta que usa óleo essencial, ele vai conseguir fazer... A, a, a prova dele, o jogo, a competição, de uma forma melhor. Então, aí foi estudado o efeito agudo, que é aquele efeito que... O que, que acontece logo depois que usou o óleo essencial? Imediatamente após. E um dos óleos mais estudados, talvez um dos mais usados por atletas, é o peppermint, né, o hortelã pimenta. Porque ele é muito rico em mentol, tá? mentona, mas principalmente em mentol. Ele é rico em eucaliptol também, que é um outro composto aqui. E ele tem vários efeitos interessantes. Vamos começar com o primeiro. Esse estudo aqui é um estudo que foi publicado em 2014. Ele usou dois grupos, tá? Um grupo controle é, e sempre um estudo para entender bem como que funciona, é, para não ter aquela coisa que eu falei no início, ah, efeito psicológico, ah, eu já aí, ah, não... como é que eu vou comparar? É, tem dois grupos, um grupo que não faz aquilo que você está querendo, que eu, por exemplo, aqui usar o hortelã pimenta, e um grupo que usa o hortelã pimenta, e no final você compara os dois, né? para ver, será que essa melhora já ia acontecer, ou será que ela é realmente devido ao uso do, do, do óleo essencial. Então, o que, que os cientistas fizeram? Pegaram dois grupos, um grupo controle, que tomou um copo d'água, só um copo d'água, e um grupo experimental que ingeriu uma gota, ó, quantidade pe muito pequena, uma gota só de óleo essencial de hortelã-pimenta. Tá? E aí eles fizeram testes de força, potência e velocidade de reação. Tá? E aí o que, que a gente viu nesses resultados? Né? O que, que os, os autores do estudo viram nesse, nesse estudo aqui? Qual a conclusão que eles chegaram? É, primeiro eles fizeram, um teste de força, velocidade, de reação e potência antes, deram para o grupo controle água e para o outro grupo óleo de hortelã-pimenta e reavaliaram cinco minutos depois. Aí esperaram mais 60 minutos, né? uma, quase uma, uma hora, e fizeram um outro teste, seja de força, de potência, todos aqueles testes que eu falei. E aí eles chegaram a essa conclusão. O grupo controle que tomou só água, como era de se esperar, fez um teste de força antes de tomar água, deu cinco minutos depois e, me, e uma hora depois, e lógico que tomando água ninguém espera melhorar a força. Então a força se manteve constante. Já no grupo que usou o óleo essencial de hortelã pimenta, a gente viu uma, um resultado muito expressivo. Então fez um teste de força logo antes de tomar, um teste de força cinco minutos após e a gente já vê uma melhora, e uma hora depois de usar o hortelã-pimenta, a gente já vê uma melhora expressiva desse ganho de força, que é muito rápido, para a gente ver em uma hora, você melhorar tanto a força assim, é muito, é muito consistente. E aí, eles avaliaram a potência também. Tá? O que é a potência? potência é a capacidade que você tem de fazer força rapidamente, por exemplo, um salto. Um salto é um movimento de potência. E aí, o que eles fizeram? Fizeram um teste de salto, antes, 5 minutos após, e olha o que aconteceu com o grupo, o grupo controle se manteve estável, como nos outros parâmetros, olha o que aconteceu com o grupo aqui que usou hortelã-pimenta, olha o resultado de força que ele teve, de potência, e continua aumentando por pelo menos uma hora depois de usar o hortelã-pimenta. E aqui o ganho foi muito grande, quando a gente vem em valor absoluto, deu em média 5 centímetros. Quem está acostumado a trabalhar com atletas, vê, esses aqui são estudantes, né? mas quem está acostumado, tem um ganho de 5 centímetros em uma hora aqui, é algo impressionante quando a gente fala de potência. Né? A altura do salto, mediram o quão alto esses indivíduos saltaram. Pensando, e aí, o que... Oi. desculpa te interromper. Tanto no, no primeiro exemplo quanto no segundo, eles ingeriram o óleo, foi ingestão. Isso. Isso, esse é o mesmo estudo. Então, eles ingeriram uma gota de óleo essencial e aí já melhoraram força, melhoraram potência e melhoraram também esse mesmo grupo. Tempo de reação, que é a capacidade que você tem de reagir rápido ao estímulo. Por exemplo, um goleiro que vai defender uma bola, um tenista que tem que defender um saque, que tem mesmo um, um velocista, né, um corredor ou um nadador que tem que reagir rápido a um estímulo auditivo. Tá? E a gente vê que aconteceu a mesma coisa. Tá? o tempo que eles demoraram para reagir antes, e aí o tempo caiu muito. né? Quanto mais baixo o tempo, mais rápido ele está reagindo ao estímulo. Cinco minutos após e continuou caindo uma hora após. Então esses resultados aqui são muito expressivos tão expressivos que eu cheguei a desconfiar. A gente brinca, né? Quando a, a esmola é demais, o santo desconfia, né? Aí eu olhei esse estudo, eu li umas 5, 6 vezes antes de, de falar é verdade mesmo, né? porque era muito, era muita coisa. Eu falei, é muito bom para ser verdade. Eu falei, vamos reproduzir uma parte desse estudo aqui para a gente ver se, se é isso mesmo. E aí a gente pegou atletas de alto nível, atletas que jogam Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, Fez um salto, eles saltaram e a gente reproduziu praticamente a mesma coisa. Um grupo tomou água e um grupo tomou uma gota de hortelã-pimenta. Ficaram cinco minutos sentados e fizeram um outro salto. E a gente comparou a altura do salto depois com a de antes. E aqui estão os resultados. O grupo que tomou só água, pelo resultado, pelo, como é que eu vou explicar? Pelo protocolo que a gente usou de ficar sentado eles desativaram e você vê aqui de oito atletas que tomaram água, seis pioraram e dois melhoraram um pouquinho com uma perda média aqui de 4% na altura do sal. Tá? Talvez se eles estivessem ativos, não ia perder. Só que o grupo que usou hortelã-pimenta usou exatamente o mesmo protocolo. Por isso que é legal a gente comparar sempre com o grupo controle. Eles ficaram sentados do mesmo jeito e aí dos oito atletas que fizeram o teste, Sete melhoraram e tiveram uma melhora média de 3%. Quando você fala de atleta de alto nível, 3% de melhora é algo absurdo. E quando você fala que esses 3% vieram em cinco minutos após tomar uma gota de óleo essencial, realmente é algo assim é fora do comum. E aí a gente fez vários outros estudos com futsal, precisão de chute, é, agilidade tudo e a gente foi vendo exatamente os mesmos resultados, isso foi muito, muito interessante. E por que, que esse efeito é tão rápido, tão, tão efetivo e tão rápido? Existem três principais pontos, existem alguns estudos fora da área do esporte, tá? que mostram que o hortelã pimenta ele é capaz de aumentar o processamento cognitivo, então, em provas de matemática, provas de língua, mesmo em prova de direção, né, simulador de direção, ele aumenta a capacidade do cérebro de responder adequadamente. É, e o movimento, ele parte de um processamento do cérebro. Além disso, tem outros estudos que mostram que o óleo de hortelã-pimenta, ele atua numa, num local na célula que chama bomba de sódio e potássio, tá? Que é o quê? Ele vai atuar na velocidade de condução. Então, o cérebro manda um estímulo e ele vai aumentar a condução, a informação vai chegar do cérebro para o músculo de uma forma mais rápida e eficiente. Além disso, o hortelã também tem estudos que mostram que ele aumenta a liberação de cálcio dentro do músculo. E o cálcio ele é responsável por melhorar a qualidade da contração muscular. Então, esses três fatores ligados, processamento, Cognitivo, condução nervosa e melhor capacidade de contração do músculo podem explicar esse ganho tão expressivo quando a gente usa o hortelã-pimenta. Tá certo? E aí, mas não acabou por aí, <risos> tem mais coisa. O hortelã pimento. Se falasse, ah, tem que escolher um óleo para a performance do atleta. É o hortelã pimenta A gente vai ver várias coisas aqui. Nesse mesmo estudo, eles avaliaram a, a capacidade pulmonar do atleta, né? Como que ele respira, como que é a respiração. E viram, tá? Ó, tem um monte de número aqui, não precisa. Não, não, não, não, presta, não precisa prestar atenção nesse monte de número. Mas é só para mostrar, se quiser tirar foto, tudo, mas não precisa saber esses números aqui. É, eles viram que a respiração ficou mais eficiente usando hortelã pimenta. Cinco minutos após e pelo menos uma hora depois, e a potência de expiração e a potência de inspiração também ficou muito maior tanto cinco minutos como uma hora depois. Mostrando o que, que esses indivíduos gastam menos energia para respirar e a troca gasosa é muito mais eficiente. Então mostra aí força, velocidade, potência e capacidade respiratória também. Tá? E para complementar... A gente fez um estudo, eu chamo de estudo piloto, porque foi observação com um indivíduo só. Esse aqui não teve grupo controle, não foi aquele estudo grande, mas a gente tem outras, outros estudos aí na literatura que mostram também. Mas esse aqui é muito, é muito interessante porque ele é muito. A gente consegue ver muito claramente o efeito. Esse aqui é o blend respiratório, mix respiratório. Para quem não está muito familiarizado com o óleo essencial, o óleo essencial ele pode ser uma, vir numa uma planta única, né? por exemplo, hortelã-pimenta é só uma planta, ou ele pode ser apresentado como um mix, né? um blend ou uma sinergia, que são vários óleos combinados com um objetivo específico. Esse aqui o objetivo é a respiração, ele tem vários óleos que vão atuar no sistema respiratório. E os compostos predominantes aqui é o limoneno, o mentol, que também tem, no, na, que tem o peppermint, né, o hortelã, e o eucaliptol, que é muito rico, tem uma concentração muito grande no eucalipto, no ravintsara e assim por diante. Tá? E aí esse estudo foi um estudo piloto, feito pelo Marconi Neves em, em BH, né que ele pegou uma, um atleta, de, de corrida, de assessoria de corrida, e esse atleta fez quatro tiros de mil metros, ou seja, ele corria mil metros e recuperava dois minutos entre cada tiro desse que ele fazia. Corria mil metros e recuperava dois minutos, e assim por diante. E aqui a gente vai ver os resultados desse, desse indivíduo. Não é um atleta de alto nível, é um praticante de atividade física, alguém que corre regularmente, mas a gente vê que os números não são de, atletas de, alti... de um atleta de altíssimo nível. Mas é muito ilustrativo. Por quê? O primeiro tiro que ele deu, os primeiros mil metros, ele fez em 4 minutos e 26. Ou seja, ele demorou 4 minutos e 26 para completar mil metros. No segundo tiro, ele aumentou o tempo. Foi para 4 e 30, ou seja, ele correu mais devagar. Ele demorou mais tempo para percorrer o mesmo percurso. Entre o segundo e o terceiro tiro, foi oferecido para ele... Nas mãos, né? Na palma da mão, para ele inalar profundamente cinco vezes o blend respiratório. E ele inalou, e dois minutos depois, né? Manteve a mesma pausa, ele fez o terceiro tiro dele para 4,16 e o quarto tiro para 4,9. Ou seja, ele teve uma melhora aqui de quase 8% na performance dele, aguda, coisa assim, rápida, logo depois de inalar o óleo essencial. Mas isso não é, não é só. É... A parte mais interessante dessa observação vem agora, que é o seguinte. Existe um questionário que a gente faz com atletas, depois de um esforço, a gente pergunta como que foi esse esforço. Ele fala, se ele responder 1, um, 2, é que foi muito fácil, muito tranquilo para ele. Se ele responder 8, 9, 10, quer dizer que aquele esforço foi muito difícil e que ele está próximo do máximo dele, mais do que isso ele não aguentaria. Então, o primeiro tiro ele respondeu 9 e o segundo ele respondeu 10. Ou seja, aqui ele estava no esforço máximo dele, ele não conseguiria fazer mais do que isso. Quando ele inalou o óleo essencial, o blend, mesmo melhorando muito a performance, muito o resultado, ele respondeu 6 e 6. Ou seja, ele ainda teria uma reserva para poder ir mais rápido ainda. Então, assim, isso chamou muito a atenção. E aqui ele falou por curiosidade, né? Falou, nossa, esse foi o tiro de mil mais rápido que eu dei na vida. E ele já treinava há quatro anos. E, e é muito legal, quando a gente trabalha com óleo essencial com atletas, eu já ouvi isso aqui, sei lá, 20, 30, 50, não sei nem contar quantas vezes, quando ele usa o óleo essencial pela primeira vez, fala, nossa, esse foi o melhor treino da minha vida, esse foi o melhor treino que eu fiz, essa foi a melhor noite que eu dormi na minha vida. Então, é muito gratificante isso, a gente vê um resultado tão rápido e tão, tão eficiente também. Tá? Então, a gente falou sobre o equilíbrio do corpo, Deixa eu só beber uma água aqui. A gente falou sobre equilíbrio do corpo, sobre o efeito agudo, o que acontece logo depois. Uma pergunta muito frequente que tem é, tá bom, mas e o que acontece se eu usar constantemente o óleo essencial? E aí esse estudo mostra o efeito crônico, ou seja, o efeito repetido de usar o óleo essencial. E aí para comparar o hortelã-pimenta com aquele outro estudo também do efeito agudo, eu peguei até o mesmo óleo, tem outros estudos com hortelã também, é, com, desculpa, com um eucalipto também, mas esse aqui do hortelã-pimenta é muito legal. Por quê? Foram, é, foram feitos com 12 estudantes saudáveis que receberam uma suplementação de óleo essencial durante 10 dias. E aí, quem, quando a gente fala de suplementação, acho que é um pote, né? um, uma quantidade grande. Essa suplementação aqui foi uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta por dia. Tá? Colocava 500 ml de água só para poder beber, e uma gota de óleo, de, de óleo essencial por dia durante 10 dias. E foi feito um teste de esforço em esteira. Está vendo essa esteira aqui? Alguns de vocês já devem ter feito esse teste, né? Principalmente que a gente faz é, para medir a... teste de rotina de, de exame de, de coração, mas também existe esse teste com um analisador de gases, que ele analisa o quanto a gente consegue usar de oxigênio durante a atividade e é um indicativo da nossa forma física, principalmente de resistência. Esse teste aqui é um teste de esforço em esteira, que vai aumentando a velocidade até chegar no máximo, que você não aguenta mais. Tá? E aí fizeram esse teste antes e 10 dias depois de fazer a suplementação. E o, que, que, foi, o que, que foi observado? Que, comparando os dados depois da suplementação e o pré teve um aumento de 40% na distância percorrida, ou seja, eles conseguiram correr, incrementar a velocidade e a distância em 40%. Eles aumentaram o tempo até a exaustão, ou seja, se mantiveram na esteira correndo 25% a mais de tempo. E o que chama muito a atenção aqui, o VO2 máximo, que é esse consumo máximo de oxigênio, que é esse indicativo que mostra para a gente qual é aquela capacidade desse atleta de desenvolver em provas de resistência, ele aumentou em 11%. Isso aqui é gigantesco em 10 dias. Às vezes a gente demora anos, né? meses, anos para conseguir ter um aumento aqui, e nesse caso específico teve um aumento tão expressivo em 10 dias de suplementação. Então é algo bem expressivo, bem interessante, e levando para a prática. Né? A gente sente isso, imagino que vocês já devem ter usado ou comparado aí usa, usa o uso do óleo essencial é, no treino, em academia, em corrida, é, e você sente realmente isso, um ganho muito rápido, um ganho muito expressivo, em pouco tempo de uso. Tá? Olha, tem olha vários... outros Oi, foi. Desculpa te interromper, que tem Imagina, muitas, pessoas, muitas pessoas que entraram no YouTube após e eles não ouviram aquela parte que, embora esses efeitos sejam por demais incríveis, eles não aparecem em exame antidope. Então, o pessoal, como assim? Se não aparece antidope, como que não aparece? Então, se puder reforçar, porque o pessoal chegou depois e não ouviu aquela parte. Não, isso é muito, muito importante, porque a primeira é a primeira preocupação, né? quando a gente fala de qualquer produto, a minha sempre foi, né? a minha carreira inteira, e continua sendo, é a principal questão que aparece, antes até de saber do efeito, será é, que tem algum risco? Eu vou deixar para falar sobre isso no final, Moisés, você me lembra? Porque eu queria ah, enfatizar muito isso aí, porque é, é extremamente importante esse assunto, e eu vou falar no final e a gente vai tocar bastante no assunto mas a princípio, e depois eu vou falar a importância de saber a procedência do óleo essencial, eu não vou falar que ah, é seguro, pode usar, não, depende da procedência, depende se você tem a cromatografia e se você tem o resultado para apresentar, para saber que aquilo é óleo essencial de verdade. O óleo essencial está ok, agora será que no vidrinho que você está usando tem óleo essencial ou só tem óleo essencial? Essa é a maior questão que a gente tem que colocar. Tá? Mas no final eu vou eu vou parar um momento só para falar disso. Então não... <risos> fica aqui, quem fez a pergunta, fica aqui até o final que a gente vai, vai explicar bem, dire... bem, bem em detalhes isso aí, tá? Que é um assunto extremamente importante. Tá bom? Mas vai, quem tiver de pergunta, por favor, Moisés, vamos, vamos fazendo aqui, a gente vai interagindo. Então a gente falou aqui. É... Óleo essencial, equilíbrio do corpo, óleo essencial, efeito imediato, e óleo essencial, efeito ao longo do tempo. Só que hoje, talvez uma das maiores preocupações dos atletas de alto nível não seja só o resultado, não é como melhorar a força, como melhorar a velocidade. Lógico que isso é importante, mas talvez a preocupação principal é a recuperação. Antes, um atleta treinava menos, jogava menos, competia menos. Você via um atleta de atletismo antes, competia algumas vezes por ano e, e olhe lá. E focava só naquela competição importante. Hoje, por questões comerciais, de patrocínio, de TV, de, o jogador de futebol joga <risos> é, é, duas vezes por semana. às vezes Se você vê o ciclo, às vezes, quase três vezes por semana. É, um, um corredor maratonista... Compete o ano inteiro, um nadador compete o ano inteiro. Então, e as cargas de treino e os treinos são cada vez mais frequentes. Por isso que é importante. Tem até um comentário aqui. Compete não só é, a cada três dias, mas compete a cada três dias em um país diferente, uma região diferente, num clima diferente. Pega avião, pega ônibus. Só um parentes aqui. Eu lembro que a gente fazia é, e ainda se faz, né, nos clubes. A recuperação começa no vestiário. Acabou o jogo, já começa a recuperação. E aí no ônibus já tem recuperação, já tem equipamento no ônibus para ir para o aeroporto ou ir para o hotel já recuperando. Então é, é um fato muito importante. E se a gente encontra estratégias suplementares né, que vão ajudar nessa recuperação, isso é muito benéfico para o atleta. Uh, vou só pular isso aqui rapidinho. Questão aqui. É, o que, que é um atleta equilibrado e o que, que é um atleta desequilibrado? Vamos usar esse exemplo da esquerda, tá? Imagina que você treina, o atleta treina, ele desgasta a energia dele, tá? Aí ele recupera e a gente espera, vou começar isso aqui da direita, tá? O atleta treina, ele gasta energia, ele recupera e a gente espera que ele recupere até o que ele tinha antes ou que ele ganhe um pouquinho mais. Depois ele treina de novo, recupera e vem até aqui. Treina de novo, recupera, e é isso que é o processo de treinamento. Cada vez que você treina, vai melhorando, espera-se que melhore. Só que, voltando aqui para o gráfico da esquerda, se você tem um tempo inadequado de recuperação, uma forma inadequada de recuperação, ou não tem uma qualidade de sono, qualidade de recuperação adequada, o que, que acontece? Você treina, desgasta o corpo. Recupera, só que você não chegou no seu 100%. Antes de chegar aqui no, no estágio inicial, já dá outro treino, outra competição. Está começando a recuperar, já dá outra, e, e assim por diante. Então, o que, que a gente vê em muitos casos, e não são poucos, são vários casos, é que o atleta, durante o processo da temporada, em vez dele melhorar, ele acaba piorando. E chega um momento aqui que o atleta pode chegar num esgotamento físico, né, um cansaço e lesões, que são muito frequentes em atletas que, tão, que não conseguem recuperar e uma imunodeficiência, ou seja, o atleta ele tá mais, ele tem um risco maior de contrair doenças respiratórias e assim por diante. E isso gera um baixo rendimento físico. Já um atleta equilibrado, né, que você tem o tempo adequado ou a estratégia adequada, porque o tempo não depende do atleta, o tempo depende de onde é o jogo, de onde é a competição, etc. Mas o que, que a gente faz? Se o tempo é curto, então vamos melhorar entre esse aqui e esse aqui, vamos melhorar a estratégia de recuperação, com alimentação, com hidratação, com todos os aspectos e com o uso dos óleos essenciais que a gente vai ver aqui. Então, desgastou, recuperou, desgastou, recuperou, e isso quer dizer melhor performance e, principalmente, melhor saúde. Tá? É, atleta, a gente, por muito tempo, achava que atleta não precisava ser saudável, porque ele tinha que ter o um extremo, ser levado ao limite. Tem que ser saudável, o atleta, para manter a performance dele, ele tem o que ter o que a gente chama de saúde esportiva. Ele tem que estar saudável para poder render. Então vamos falar agora de fadiga e recuperação física, né? Como que a gente usa a recuperação? Mas antes de falar desse aspecto específico, vou voltar aqui com as palavras um pouquinho mais <risos> mais científicas aqui de novo. O importante é o conceito, não é o nome da palavra, nem o termo que a gente vai falar, é a gente entender o conceito, tá? Existe um conceito que chama estresse fisiológico, que é o quê? A gente tem um sistema no nosso, um sistema nervoso, né? Uma parte do nosso sistema nervoso que chama sistema nervoso autônomo. Para que que ele serve? Ele é um, ele é um sistema que funciona independentemente da nossa vontade. Não é? A gente consegue comandar, consegue de certa forma, mas ele funciona independentemente da nossa vontade, tá? Por isso que ele chama autônomo. Tá? É importante na regulação dos órgãos e dos sistemas do nosso corpo, e quando o sistema nervoso autônomo está equilibrado, o atleta e qualquer indivíduo apresenta ótimas condições físicas, fisiológicas e importante aqui emocionais para executar tarefas com alto rendimento, tá? E esse sistema nervoso autônomo ele é separado em duas partes. Depois a gente vai entender por que que eu estou entrando nesses detalhes aqui. O sistema nervoso simpático que é considerado um sistema de luta ou de fuga, que atua na preparação do corpo para enfrentar situações emergenciais e estressantes. Que é o quê? Eu vou treinar, entrei numa competição, entrei num jogo, se eu estiver desligado, não, não vou conseguir render, não vou ter energia. Ou quando você entra numa reunião muito importante, quando você tem uma tarefa muito importante para fazer, de repente você tem que liderar pessoas, você tem que passar energia numa palestra, ou num, num local ou, ou numa atividade. É importante que você tenha essa atividade e que você tenha essa energia para poder desenvolver o seu, a, sua, a sua ação. E existe o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema associado à conservação e restauração dos recursos corporais. Que é o quê? Digamos que o simpático é o acelerador. O acelerador só gasta, só gasta, só gasta. Se você tiver com o pé no acelerador o tempo todo, chega uma hora que o motor não, não aguenta mais. Então, o sistema nervoso parassimpático, vamos chamar de freio. Na verdade, ele freia o seu organismo, ele reduz a atividade de alguns órgãos e aumenta de outros, por exemplo, digestão, a parte do sistema nervoso, várias regiões do seu corpo. Por quê? Para você restabelecer essa energia. E o que a gente espera de um atleta equilibrado? O atleta equilibrado é aquele que ativa o simpático na hora da competição ou do treino e consegue inibir o simpático e ativar o parasimpático na recuperação. Só que essa balança, o que a gente vê na prática, não é desse jeito. Estresse físico, estresse emocional, viagem, jogo, competição, estresse da, é, pressão da imprensa, pressão do treinador, pressão de você dormir no quarto do cara que é da mesma posição que você e que vai roubar o seu lugar se você não treinar ou não jogar direito. Então, é um estresse constante. Então, o, o sistema nervoso do atleta, ele está praticamente o tempo todo no acelerador. É muito difícil, ele não consegue colocar o pé no freio. E isso gera aquelas questões que a gente falou, de lesão, de baixo de rendimento e, e assim por diante. Só que não está tudo perdido. <risos> Nós temos a, a, uma, algumas soluções para isso. E uma delas é o óleo de cedro. Tá? O cedro, por curiosidade, ele era usado nos berços antigamente, porque ele acalmava o bebê. Então, você vê que antigamente muitos berços eram feitos de cedro. Por quê? Porque ele tem um composto aqui que chama cedrol, que é um composto que ajuda a acalmar e a é, tranquilizar. E vamos entender o porquê. Foi feito um estudo com indivíduos, esse aqui é com indivíduo hospitalizado, tá? mas tem outros estudos com indivíduos sadios, né? que fez o seguinte, ofereceu ar atmosférico, que é o ar normal que a gente respira para esses indivíduos. E depois de um tempo, então a gente vê, esses são alguns parâmetros fisiológicos, aqui frequência cardíaca, pressão arterial, tem vários parâmetros fisiológicos aqui que mediram. Então, enquanto está com ar atmosférico, está relativamente constante. A partir do momento que inseriu o Cedrol na respiração, a gente vê que já tem uma mudança praticamente imediata desse parâmetro fisiológico. Esse aqui, no caso, é a pressão arterial, mas vários outros parâmetros também são alterados. E aí tem um, um gráfico aqui, é que um pouco mais complexo, também não precisa saber o que é esse grave. Esse aqui até por curiosidade postei hoje, que, é, que, que mostra o efeito do Cedrol nesse sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a partir do momento que você inseriu o Cedrol, o sistema simpático, aquele do acelerador, ele começa a ser inibido e o sistema parasimpático, que seria aquele do freio, ele começa a ser ativado. Então, esse óleo essencial é fundamental para a recuperação dos atletas. Ele é extremamente importante, principalmente quando o atleta joga à noite ou tem um deslocamento, ele ajuda a voltar para o equilíbrio, esse sistema nervoso autônomo. Até aí, tudo bem? Podemos tocar? Vamos... Eu tô aqui, você começa a falar, não paro mais, a gente vai indo aqui. Vamos lá, no final a gente vê dúvidas, vamos embora, tô muito ah, show. Não. Qualquer <risos> coisa você me breca aqui, então vamos lá. Vamos lá, então aí vamos falar também, voltar a falar de fadiga e recuperação, então a gente viu o sistema nervoso, que é uma parte mais sistêmica, e vamos falar agora da parte mais uh, periférica ou muscular, tá? Esse aqui é aquele óleo que no início, quem estava aqui com a gente desde o início, que eu falei que a minha esposa passou um óleo no meu pescoço, que eu tive uma, uma contratura aqui no pescoço, no trapézio, e ela passou e eu falei, nossa, já, vai com óleo, já vem com o olhinho dela de novo aqui passar. E que foi esse que me chamou a atenção, que, que, que me fez é, realmente ter a curiosidade de correr, de ir atrás do conhecimento científico que tinha por trás dos óleos essenciais. Esse aqui é o óleo mais ou creme, né? Tem óleo versão creme é o mais prático. Acredito que seja o mais usado por atletas no mundo inteiro. Tá? É, a gente trabalha com os clubes é, de futebol da Série A e esse aqui representa, eu acho que 70 80% de tudo que os atletas usam é em Deep Blue. Tá? Então eles usam vários óleos. Tem um protocolo aí com mais de 10, 12 óleos. Mas esse aqui é o carro-chefe que tem, adoram, porque traz um conforto, uma sensação muito boa. E então, Alessandro, desculpa sim. te interromper, mas gente... isso é uma informação muito valiosa para nós que estamos aí fazendo o um Marte. Quais são as equipes profissionais, seja de, de basquete, de, sei lá, de qualquer modalidade de futebol, que já estão utilizando os nossos produtos? que usam os óleos essenciais vou falar de cabeça e desculpa se alguma <risos> se alguma fugiu aqui eu não anotei aqui <risos> antes mas assim que são bastante antes antes dava para falar de cabeça assim porque eram duas três. a gente começou a usar em 2017 né então uhum. antes eram duas três agora já são mais de 20 25 30 Uau! 25. No, Brasil? Um... no Brasil no Brasil então de várias modalidades só de série A do futebol brasileiro que dá aproximadamente 8 a 10 equipes aí que usam regularmente os óleos essenciais. Tá? Uau. Vou destacar algumas aqui, o Palmeiras usa, o Corinthians, o Botafogo, é, Flamengo, o Santos, deixa eu você esqueci alguma? O Vasco. Para citar Caramba. algumas, né? O, é... o Cuiabá também. Usa olhos Puxa, essenciais. Tem várias, várias equipes aí de Série A. O de, basque, aí de basquete, Corinthians, futsal, Corinthians, é, o Taubaté de vôlei, que foi campeão da Superliga, hoje não existe, mas o clube, né, ele foi... O vôlei tem uma, uma característica que eles acabam mudando o, o clube, né, o time acaba mudando de cidade, mas quando estava em Taubaté foi campeão da, da Superliga, né, usando os olhos essenciais. Handball de Taubaté, que é um... Dos melhores times, se não é um dos melhores times do Brasil, futsal de Taubaté, futsal do Corinthians, Alan Voski, que é o número um do lançamento de, de martelo do Brasil. Ah, Quem mais? A Marianinha, caramba. que é da, da Canoa Havaiana. Então, tem vários, vários, vários atletas. Desculpa se eu esqueci aqui se eu não, não mencionei natação. Também, vários atletas foram para a Olimpíada. O Rafa do Vôlei também, que é um atleta que está hoje na Itália que usa óleos essenciais aí direto então assim claro. hoje óleo essencial no esporte ele não é mais uma uma novidade para muita gente é novidade né? mas ele não é mais uma novidade hoje quem não usa óleo essencial que está fora do padrão não é quem usa óleo <risos> essencial porque os maiores times e quando a gente fala eu trabalhei muito tempo com futebol tá então eu conheço bem como que é do lado de dentro também quando a gente fala de futebol é... Não existe uma limite No Brasil, principalmente, na Europa, em outros países, não existe uma limitação de orçamento. Tá? Existe para algumas coisas, mas não é, é uma limitação. Ah, vou deixar de comprar certo produto porque, por algum motivo, porque. Não existe isso aí. O que precisar vai lá e, e usa. Então, se os atletas dessas equipes estão usando, se os, as equipes, comissão técnica, médicos, fisioterapeutas, fisiologista, preparador físico, todo mundo, nutricionista, porque é muito usado na, na nutrição também, se estão usando, é porque existe um benefício, existe um resultado e é consistente esse resultado. Tá? Então, só uma, um parênteses aqui, foi muito boa essa pergunta aí, porque... É... Antes era assim, usar óleo essencial no esporte né, era ah, um, dois, era a exceção. Hoje, se você conhece alguma equipe, algum time, algum atleta que não usa óleo essencial, ele é a exceção, ele está um pouco atrasado aí no, no tempo. Então já está na hora de rever alguns conceitos. E quem que é o cara que iniciou toda essa inserção dos óleos no esporte no Brasil? <risos> <Essa> aí é... <risos> é, Então a gente começou em 2017... É, que eu vou mostrar depois até um vídeo do atleta, né? Em 2017, ainda eu estava morando nos Estados Unidos, né? é, já estava aqui. E aí foi essa época que eu descobri os olhos essenciais, tudo, e comecei a usar com atletas. Né? E aí a gente começava a mandar para o Brasil e o primeiro clube de alto nível, assim, de, de, de expressão, não vou dizer de alto nível, mas de expressão, porque tem vários outros clubes de, de alto nível também, atletas também que começou a usar no Brasil, foi o Palmeiras, em 2017, com um atleta que eu vou mostrar até um vídeo dele depois. Tá? Ah. E a partir daí... Abril. Vai um, usa o outro, vê resultado. Vai tendo validação. Vai tendo um atleta o que era muito engraçado. Um atleta mudava de clube, chegava no clube e falava: Você é, tem óleo essencial aqui? O cara olhava assim, mas que, que é? <risos> aí me ligava ah, que a gente né, tem amizade aí no meio, conhece o pessoal. Então já ligava para mim e falava, Não é isso aqui. Aí eu explicava direitinho: Botafogo de Ribeirão Preto usa os óleos <risos> essenciais que escreveu aqui no chat. Lógico que usa. Né? Tá, tá usando direto aí, tá? Então, dando continuidade aqui, o Deep Blue é um blend que é muito interessante, porque ele traz alívio, ele tem efeito calmante, traz conforto, e principalmente ele acelera o processo de recuperação. Isso é uma sensação subjetiva do atleta, quando ele usa esse creme ou esse óleo essencial, ele já relata isso e ele não quer usar mais outro óleo essencial, ou outro produto, né? Tem até uma história engraçada, fazendo parênteses aqui: é que eu cheguei num clube e o massagista olhou para mim, tinha amigo, né? Tinha trabalhado com ele na seleção, tudo amigo, falou: oh, os caras vão me mandar embora o que, que você fez aqui, vai ser culpa sua. Eu falei, mas por quê? Aí ele abriu o armário, tinha umas pomadas que eles usavam antigamente, né? Usavam antes de conhecer o Deep Blue, mas tinha um armário assim, devia ter umas cinco caixas dessa pomada intocado, sem nada, falo, os caras vão falar que eu estou gastando dinheiro à toa, agora que você trouxe esse negócio aí, os caras não querem mais usar aquela pomada aí, vão falar que eu estou gastando dinheiro, então o que é muito legal é essa percepção do atleta, né? a, a sensação que ele tem, só que Ufa. nessa percepção a gente, a gente ficou é, curioso, será que é só uma coisa subjetiva ou é algo mensurável, tá? e aí o que a gente fez? essa aqui é uma câmera a gente está vendo a foto do membro inferior né das pernas de um indivíduo que chegou ele se apresentou com aqui a gente mede a temperatura você consegue enxergar na verdade a temperatura do, dos membros né de qualquer área do corpo a gente que tem que já já está mais mais experiente aqui a gente lembra do filme do predador né que ele via <risos> via infravermelho é mais ou menos isso aqui você vê o calor do, da, da, da pele, né? da, da, do membro. E aqui a gente vê que ele chegou com uma área de hiperradiância, que é uma área onde está mais quente. Pode ser uma lesão, pode ser um desgaste, pode ser um cansaço, tem vários motivos que podem ser. Tá? Com esse teste a gente não consegue identificar, mas existem outros que ele consegue. E aí a gente passou o Deep Blue na coxa desse indivíduo e esperou 90 segundos e tirou outra foto. E aí a gente vê que em 90 segundos já mudou completamente o perfil térmico da coxa. Então esse... Agora, por que, que mudou? O que, que mudou lá dentro? Com essa foto a gente não consegue ver. Mas é só para a gente ter essa resposta. Será que é só subjetivo? É só uma sensação ou é algo mensurável? E aqui a gente vê, não, realmente é algo mensurável. E o efeito é muito, muito rápido. Vamos para o... Acho que esse aqui vai ser o... O último capítulo aqui, mas é um capítulo... Ah, não! É. Vai chegar aqui no, no último capítulo, só que é um capítulo que eu sei que já está tarde, principalmente no Brasil, aqui para mim é uma hora menos, está mais tranquilo. Está tarde, mas vou pedir a paciência de vocês mais um pouquinho. A gente vai falar de sono, então não é para ficar ninguém com sono. Então é para, se tiver um hortelã-pimenta, algum, algum óleo um, um eucalipto, Pega, põe na mão, vou até pegar o meu aqui, para dar aquela, voltar a atenção, voltar a, a concentração aqui, espalha uma mão na outra, inala bem aí o hortelã, o hortelã pimenta, que ele ajuda... Eucalipto aqui. Eucalipto também, ajuda a gente a, a oxigenar o corpo, e oxigenar o cérebro e clarear as ideias aí também, dá mais concentração, mais foco. Então a gente vai falar de qualidade do sono, tá? Tá? fundamental para os atletas, é um aspecto extremamente importante para qualquer pessoa, né? <risos> qualquer indivíduo, só que se eu não durmo bem, se o Moisés não dorme bem uma noite, se um, um empresário de repente não dorme muito bem uma noite, o que, que vai acontecer no dia seguinte? Estou oh, um pouco mais cansado, estou um pouco mais desanimado, mas vai, tudo bem. Se um atleta não dorme bem à noite... Você travou aqui ou vocês estão me vendo bem? Porque para mim deu uma travada aqui. Pode oh, estar tá vendo bem, a imagem está ah, tá travando. <risos> tá, tá. Não, porque para mim deu uma travada aqui. Se um atleta não dorme bem à noite, ele perde uma final de campeonato no dia seguinte. Ele perde uma medalha de ouro, ele perde um treino importante, ele perde o lugar dele no, na equipe titular. Então é muito importante ter qualidade de sono para um atleta. Além disso, é, atletas que dormem mal, isso aqui também está em inglês, mas só para identificar, atletas que dormem mal ou que têm baixa qualidade do sono, eles têm uma probabilidade maior de ter lesões, tá? então eles são, têm um risco maior de ter lesões, e quando eles se lesionam, essa lesão tem a tendência de ser mais grave e ter um tempo de afastamento maior desse atleta. Agora imagina a, a parte do, do cara que contrata o atleta ele contrata por 30 milhões de euros, por exemplo. Aí paga um salário de 1 milhão por mês. E aí ele vai ficar sem esse atleta durante 30 dias, porque o cara não dormiu bem. Né? Então, às vezes a gente pensa em investimento, né? do que o clube, que os atletas investem, mas imagina uma coisa dessa, você perdeu um investimento todo desse, um cara que fica um mês afastado, porque não está dormindo bem à noite. E a gente vai ver que um caso tem um caso desse aqui, muito parecido, que a gente vai ver, como que, como que aconteceu. E os atletas tem vários estudos que medem a qualidade e a quantidade do sono de atletas e sabe-se que o atleta não dorme o suficiente para recuperar. Isso aí é medido e tem vários estudos que mostram. E é importante a gente entender o ciclo de dia e noite, como que funciona. Uma vez que a gente entende isso aqui, mesmo para a nossa vida pessoal, nossa, então esse negócio de não ver celular à noite e não assistir TV antes de dormir, não é só para não ficar agitado, tem uma explicação fisiológica também da importância disso. O co... Então, vamos pensar aqui, vamos pensar em dois hormônios. O primeiro dele é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que normalmente ele é... Como é que eu vou falar? As pessoas falam muito mal dele, falam, ah, o cortisol faz mal, é ruim ter cortisol. Ele faz mal quando está em exagero, quando você produz demais. Só que o cortisol é importantíssimo para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, o ciclo durante a noite e o dia, né? essa parte mais escura é a noite e a mais clara é o dia. O que, que acontece? Lá pelas 3, 4 da manhã você começa a produzir cortisol e durante o dia você diminui essa produção de cortisol e depois começa de novo durante a manhã. Tá? Então, o cortisol é chamado do hormônio do estresse, porque ele é muito liberado quando a pessoa está submetida a estresse. Mas é um hormônio extremamente importante, ele é o hormônio da energia também. Sem ele, você não acorda de manhã, não tem energia para fazer as atividades assim por diante. E existe um outro hormônio que chama melatonina, que tem um perfil oposto. De manhãzinha, a melatonina vai cair, vai ficar em níveis muito baixos. No começo da noite, principalmente quando escurece, quando tira a luz, o corpo entende que, o sistema nervoso entende que é noite, que é hora de dormir, e começa a produzir melatonina, e ela que vai te ajudar a te induzir ao sono. Então, aqui a gente vê que os dois são praticamente opostos aqui, enquanto um está alto, o outro está baixo, enquanto um está baixo, o outro está alto, e assim por diante. Esse é um ciclo saudável de cortisol melatonina. Só que estresse, celular, é, rede social, olhar TV à noite... Passar o dia estressado, passar a noite estressado também. Antes de dormir, fica pensando em um monte de coisa, o que, que tem que fazer no dia seguinte, não terminei isso, né? O que, que vai fazer? Vai bagunçar esse ciclo cortisol e melatonina. Essa aqui é só uma, uma linha, como é que eu vou falar? Uma hipótese aqui, uma... só para ilustrar, tá não é exatamente assim que acontece. Então, o que acontece? É a noite que você devia produzir melatonina, não produz não dorme direito, de dia que você tinha que produzir cortisol para ter energia, você não produz, não consegue acordar, não rende de manhã, aí não dorme bem à noite, fica aquele ciclo que cada vez vai piorando. E não só para atletas, como para qualquer um de nós. Mas não se preocupem que temos uma solução para isso também, <risos> que é o seguinte, a lavanda. O óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda, é um dos óleos mais usados no mundo inteiro. E não é à toa que ele é usado no mundo inteiro, porque ele justamente reduz esse estresse, né? ajuda a administrar o estresse e também auxilia na qualidade do sono. Ele tem dois compostos aqui principais, que é o acetato de linalila e o linalol, que são dois compostos extremamente importantes para esse efeito calmante, esse efeito relaxante. Esse aqui é um estudo que foi feito com pessoas que tinham insônia, que tinham dificuldade de dormir, e elas fizeram um questionário antes e depois. Tá? Um grupo controle não usou lavanda e o grupo controle, o grupo experimental, usou lavanda de forma aromática. Fugiu de cabeça, se não me engano, quatro ou oito semanas. Bom, não lembro de cabeça, mas posso vir depois com a informação. Mas durante algum período usou o óleo de lavanda aromaticamente. E foi testado logo depois. O grupo controle que não usou lavanda não teve diferença nenhuma no sono. O grupo que usou lavanda melhorou demais a qualidade do sono, por um questionário aqui validado. tudo tá? Então, essa é uma, uma observação científica mostrando a melhora da qualidade do sono com lavanda. E um outro estudo de 2019 que mostra que, usando lavanda, óleo essencial de lavanda, o próprio corpo dos indivíduos, né, que a gente chama de produção endógena de melatonina, aumentou. Então, o lavanda auxiliou o corpo a produzir mais melatonina, que é aquele hormônio que a gente falou que é o hormônio que auxilia no sono. E ele tem muitas outras funções no nosso corpo, uma delas é a questão da qualidade do sono. Então, o óleo essencial de lavanda ele tem dois focos muito interessantes. Um deles é, na, é, sentimento, é nas emoções, então, ele ajuda a acalmar sentimento ansioso e ele ajuda a auxiliar no relaxamento. Então, a parte emocional, ele já ajuda a tranquilizar. E o sono, propriamente dito, ele ajuda o nosso corpo a ter uma qualidade de sono melhor e a produzir mais melatonina. Então, quando a gente fala isso, esse ciclo desequilibrado, é muito importante a gente ter isso em mente. Por quê? Tem estudos que mostram que a lavanda, ela diminui a concentração de cortisol, e ela aumenta a concentração de melatonina. Então, no início da noite, você apagar a luz, não comer nada pesado, não usar cafeína, é, muito tarde, etc. E, ao mesmo tempo, você reforçar tudo isso com óleo de lavanda, você vai produzir menos cortisol e você vai melhorar a produção de melatonina, que é tudo que a gente quer para nós e para qualquer atleta que precisa se recuperar para ter uma boa qualidade de sono. E Alessandro, nesse caso, inalando, né? Não... Esse, não queria, esse foi né? aromático, esse estudo aromático. Foi, foi aromático, foi inalando num difusor, tá? foi colocado num difusor. Tá? E aí esse caso aqui que eu vou falar, que é você perguntou do primeiro, né? como que tudo começou, esse é o atleta, não sei se foi, a maioria deve... Quem é palmeirense, já de outros times também, já jogou em outro, vários outros times, é o Bruno Henrique que é um atleta que foi o primeiro, que eu tenho conhecimento, né, o primeiro atleta a usar óleo essencial no, no Brasil, no esporte de alto nível. Ele tinha essa questão de, à noite, a cabeça dele está mil, não conseguir relaxar, não conseguir dormir, a gente chama de estresse pré-competitivo também, principalmente quando tinha jogo importante. Mas eu não vou falar, deixa ele falar que, que eu gosto muito de estudo científico, de validação, de experimentação, adoro. Mas para mim, durante toda a minha carreira, nada falou mais do que a percepção do atleta. O atleta tem uma, uma sensibilidade corporal, né, uma percepção muito aguçada. E ele sabe aquilo que ajuda e aquilo que não ajuda. Então eu sempre levei muito em consideração a opinião do atleta. Vou colocar aqui um vídeo do, do Bruno Henrique para vocês, que ele, melhor ele explicar mesmo, né? Bom, falar um pouquinho né do, do óleo, como vem me ajudando. né, O 2017 acho que me lembro bem mais ou menos dessa época, é, eu fazia uso da melatonina para poder dormir, é, depois que voltei de uma viagem dos Estados Unidos, conversei né, com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Santi Sante, né, e ele me apresentou o óleo de é, lavanda né, para para dormir, para o sono. Né. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também, né, cheirava, respirava o óleo e aquilo é, induzia bastante sono, que foi... Uma coisa muito positiva, né? já que é uma coisa, é um produto natural. Então, é uma coisa muito bacana, que acabou me ajudando muito no, no meu sono, na minha recuperação pós-treino e pós-jogo, principalmente. Bom, Fábio. Então, é legal ele falando, né? É, e só para vocês saberem, tem vários clubes hoje, né, que tem uma... é um hotel dentro do clube, é um hotel mesmo dentro do clube, é onde os atletas dormem, então antes de jogos importantes, de competições importantes, em casa, né, eles dormem nesse hotel e todos os quartos do hotel, né, de vários, de alguns clubes aí, que tem essa estrutura, tem um difusor e todos os atletas dormem sob efeito do óleo essencial, seja de lavanda, lavanda com cedro. aí tem os, os protocolos específicos aí que são feitos. Então isso é importante a gente saber que, como eu falei, já se usa, não é nenhuma novidade. Apesar de muita gente achar que é novidade, que está começando. Não é novidade quem não usa o essencial, que deveria. falar, ah, nossa, por que, que eu não estou usando e está todo mundo usando? Então é muito, muito legal isso aqui. Tem alguns outros vídeos aqui, Moisés. Eu vou passar, eu acho que eu vou. Pa... Deixa eu passar só esse aqui. E depois eu vou passar adiante, que senão não acho que vai, vai estender um pouquinho. Deixa eu só passar esse... É, o pessoal está dizendo aqui que não estão com sono, está tudo certo. O disse assim, pede para ele ficar falando até amanhã de manhã. <risos> então, é, tá eu conseguia deixar... Não, tá mas... obrigado. mas eu queria deixar um tempo grande para perguntas, para a gente bater um papo, que eu acho que é o momento mais, mais enriquecedor aí para todos nós, né? para a gente ir trocando, trocando experiências e informações. Agora um pouquinho mais, quem é palmeirense vai, vai gostar de ver esse aqui, por coincidência, eu não acredito em coincidência, mas esse aqui tá voando, tá fazendo gol todo jogo, então vamos mostrar ele falando aqui. Usa esses olhos essenciais em dois momentos né? Um mais na concentração E quando a gente está em casa né? na, na parte do descanso ali, Que ajuda no sono, ter um sono mais profundo Também a gente ajuda A gente usa nos jogos Que ajuda a dar uma ativada melhor Para o jogo a, a respiração também facilita um pouco Então esses olhos essenciais aí Nos ajudam e eu acabo usando Nesses dois casos Então aí Foi o Aí tem o Botafogo, eu não vou passar, senão vai, são vídeos um pouco mais longos também, mas o Paulo, que é o psicólogo do Botafogo, o Botafogo enfrentou um momento bem difícil no ano passado, é uma equipe muito grande, uma equipe de muita tradição, que o lugar é na Série A, e no ano passado estava na Série B do campeonato, que é a segunda divisão do campeonato, e chegou um momento do ano que não estava bem, não tava, nem na Série B estava conseguindo, e aí o que aconteceu é que uh, começaram a usar os olhos essenciais, e a gente falou muito da parte física, né, de recuperação física, é, parte muscular, mas também na parte emocional, você suportar essa carga emocional. Eu já participei, eu já trabalhei numa equipe de Série A, que tinha caído para a Série B, e estava brigando para subir de novo, era uma pressão da torcida, tudo isso, e os resultados não vinham aparecendo, isso há um tempo atrás. E eu sei o quanto, o quanto é desgastante isso aí para nós que estamos trabalhando. Imagina para o atleta que está dentro de campo, sendo vaiado, xingado, tudo. E ele falou que os olhos essenciais ajudaram demais, demais, demais nessa questão emocional de superar esse desgaste, principalmente de pressão. E os resultados foram excelentes. Campeão da Série B, voltou para a Série A, que é o lugar que, de, que tem que estar, né? Então, foi, foi muito bom. Resultados. Opa aqui o Rafa do vôlei, também falando do é, algum aqui o Corinthians, que usa em várias modalidades, futebol feminino do Corinthians usa, nadadores do Corinthians, futebol masculino, tem futsal, tem basquete também, alguns atletas que usam, Marianinha da Canoagem, é o é, Tim Hightower da NFL, do futebol americano, né? ele já não joga mais, o Alan Wosk do atletismo. O Gustavo Orlando, da seleção brasileira também, que, que joga vôlei. Da NBA, Donovan Mitchell também. Então, tem vários atletas de expressão aí no Brasil e no mundo que usam os olhos essenciais. E agora, chegar às dicas, <risos> os segredinhos aqui que eu falei que a gente ia, ia comentar. Eu vou passar alguns protocolos aqui. São protocolos mais enxutos, que são fáceis de utilizar. Quando a gente fala de atletas, tem o fisioterapeuta, tem fisiologista, tem nutricionista, tem pre preparador físico, tem um monte de gente lá tomando conta. Mas quando a gente fala do nosso uso do dia a dia, é bom a gente ser bem objetivo, fazer aquilo que, que é real, então usar 15, 20 olhos para atividade física, então preparei um protocolo um pouco mais objetivo aqui, que são aqueles olhos principais que a gente vai usar para atividade. Depois tem o lavanda para dormir, frankincense, vocês conhecem, mas esse aqui é para atividade. Então, por exemplo, para atividade de vôlei de praia, por exemplo, ou atividades de, de vôlei em si, é, você pode usar no pré-treino, por exemplo, o peppermint, o beadlet é muito prático, são aquelas bolinhas encapsuladas que você pode tomar, né? fica muito mais prático de usar. É, como pós-treino, isso aqui logo antes do treino, logo antes da competição, é, pós-treino, usar o Deep Blue é, na musculatura que usou, nas articulações também, e o Copaíba também, que vai ter além daquele equilíbrio, a recuperação, ele vai trazer todo aquele benefício de equilíbrio sistêmico também. Por exemplo, para quem joga futebol, usar o Peppermint, né, o Hortelã Pimenta pré-treino, é, usar o Brief também, pingar uma gotinha na mão, Inalar, às vezes vocês, a gente vê na TV os atletas com a mão assim, algumas vezes estão rezando, mas muitas vezes você vê que é rapidinho assim, ele só está inalando o óleo essencial, então isso a gente vê várias vezes, até na final do mundial aí a gente viu um atleta entrando em campo, já inalando, passa na roupa, cheira a camisa, a outra coisa que a gente vê, às vezes o atleta parece que no hino ele está beijando a camisa. Tá, mas que o cara tá beijando a camisa, no, não fez gol ainda, por que que tá beijando a camisa? Na verdade, eles pingam o brief na, na camisa e cheira para poder inalar o brief, então é bem legal isso aqui. É porque o futebol é né, mais aeróbio mais de parte de resistência, depois pós-treino, Deep Blue com Copaíba também. E Beach Tennis, que é a febre do momento aí, que tá é um dos esportes que mais crescem em praticantes no Brasil, então também muito parecido com o vôlei de praia, pré-treino Peppermint Beadlet ou o próprio óleo, pós-treino Deep Blue com Copaíba, principalmente pra, na parte muscular articular, tá certo?